E aí pessoal, vou mostrar aqui pra vocês como chegar em Petra Essa aí é a cidade de Wad Musa, onde Petra está Então Petra é como se fosse um parque dentro da cidade Então eu fiquei hospedado aí, Wadi Musa, num hostel chamado Nomads é... Daí então ele fica tipo a uns 500 metros aí caminhando, descendo esse morro aí ó. Eu vou descer esse morro e a gente vai chegar no, na entrada de Petra Aí então tu entrega o ingresso, tu carimba ali o papel que te dão é, quando tu entra na Jordânia, porque se tu não carimba tu vai ter que pagar uma taxa extra na hora que tu sai da Jordânia. Então não esqueça de um caixa ali na hora de dar o ticket de pedir o carimbo e levar junto, né? Leva junto. Então essa é a visita da cidade. Olha só que legal. Tem umas cabras, tu vê bastante cabra, camelo. É bem legal. Aí já tá no início de, da entrada de Petra Já entrei aí, já tô caracterizado aí, praticamente um beduíno. E aí então tu começa a caminhando assim, ó. Caminha, assim, não tem nada a princípio, mas tu já começa a ver ali, ó, umas é, esculturas nas rochas, né? umas escavações na verdade. E pedra é toda assim, é tipo uns 3km de cidades esculpidas nas rochas, já tem uns buracos é, muitos, Alguns eram usados como tu. É, tem essas placas aí explicando né, cada coisa E eles tem bastante gente sim, oferecendo passeio de cavalo, de jegue, de camelo para andar nessa estradinha Eu fui a pé, fui curtindo a paisagem, filmando e não é cansativo né mas tem sol então proteger bastante a cabeça eu aconselho comprar esse essa túnica aí que ela protege bem e é muito legal sabe? Petra é um paraíso é uma das maravilhas do mundo né então olha mais cabras então realmente vale a pena só a entrada é bem cara é quase 300 reais eu sei que é caro mas é uma vez na vida tu vai fazer isso então acho que vale a pena Ficou mundialmente conhecida assim, mais assim, por causa daquele filme do Jean de aquele que ele passa ali pela lá, eu vou mostrar ali, tipo, umas, umas paredes, ali, ó, essas entradas, assim, essas desfiladeiras na verdade que antigamente, até quando chove, assim, tem enchentes relâmpagos tem que se cuidar. Assim, uns anos atrás, os turistas franceses foram pegos. E olha que legal, aí, tipo, tu passa no meio das rochas, assim, é, é, meio até claustorfóbico. Aí, todos os dias né? e aí quando tu vê tu chega naquele lugar mundialmente conhecido que é aquela tipo, aquele templo, aquela igreja esculpida nas paredes né? aí também eu indo a água fluindo pelas paredes esculpindo aí também né? durante milhões de anos e aí quando tu menos espera tu olha entre as rochas e vê 天啊 É demais, pessoal. É muito lindo. E para assim ter uma visão legal, tu pode subir em frente a ela. Tem uma uma montanha que tu sobe ali pela lateral e aí tu consegue bater umas fotos bem legais assim vista de cima. É meio perigoso até, mas tem uma galera lá em cima que vende água. Ah, então, tal. Tô... A ah, agora tá em cima, ai, tipo os beduínos. Não precisa pagar nada, tem uma plaquinha ali, mas não precisa pagar. Nada. Então, aqui é legal. É isso aí, pessoal. Se inscreva no canal. Qualquer dúvida nos comentários aí falou.